O que, que te faz mal? Porque às vezes você tem a sensação de que aquilo está te fazendo bem, mas está te fazendo mal. Por muito tempo você viveu nesse momento, nesse mundo. Mas eu Você falou, pai, soube a bunda, a bunda. Você superou mal. a bunda. Sim, é o que você, você falou. Superou. Você superou. hã? Você mas... Fazia, mas você sabia. Você fazia, mas você sabia. Eu sabia. Eu nunca não soube. Uhum. Tudo bem, mas não resistia. Não, não resistia não, não, porque não, não. eu não, não queria resistir. Exatamente. Quem é que quer, hã? em sã consciência, jovem, com hormônios saindo pelo ladrão? com uma sensação de que se garantia em várias áreas, em uhum, vários níveis, uhum. não quer um peitão, um bundão, <risos> um bocão, uma coxa gostosa, é... um beijo molhado, é... um olhar tarado, um, um elogio que não para, oito horas depois quer mais. Quem é que não quer? Só se você tiver nascido com algum tipo de anomalia ou disfunção, ou tiver, um, ou for assexuado, que existe, não, sim, é, sim. não é uma anormalidade, só não é uma característica, mas no meu caso, eu acho que eu explodi a sexualidade repressa da minha família toda, porque o meu avô e minha avó é, paternos foram sexualmente pessoas reprimidas. É aqueles que transavam pelo lençol, faziam não sei, furinho? Nem, eles são 10 filhos, mas eu acho, 13 filhos, mas eu acho que foram Ora? as 13 vezes que eles transaram. Sim, mas, Na eles, vida. Não, mas Na dizem vida. que antigamente as pessoas não viam nem a outra pelada, não, um furinho um no lençol, saber disso? Furinhozinho é, e é. pá. Ah, já eu, havia a mulher pelada. Né? Eu ainda me lembro desse tempo. O quê? Eu fui pastor de gente que transava com furinho. Gente de igreja. O marido ficava louco, mas a mulher botava que era para não perder a santidade do corpo. Uhum. É outra loucura. Mas ali, a, a sexualidade repressa da minha família paterna, depois eles criaram dez filhos. Todos os dez, hoje em dia eu e os meus primos analisamos a cultura familiar, uma cultura sexualmente reprimida de todos eles... Boa parte dos meus primos, tem até uns dois ou três que são um pouco neuróticos, sexualmente falando, e teve um primo meu que desde criança expressou a sexualidade dele de maneira homossexual, a coisa boa da minha família é que ela não reprimia o próximo. Uhum. Então esse meu primo cresceu de saltinho alto, requebradinho. Nunca foi reprimido, é, nunca foi... eu só não pegava ele porque o meu negócio era menino e tinha muita <risos> dando sobra. Entendi. Mas ele... <risos> ele Senão, ia ele, sobrar pro primo. <risos> ele tinha um tesão, é, você é gostoso, veio. eu digo, não, o negócio é vizinho. Então, <risos> aí, me ficamos amicíssimos. E eu acho que eu fui a, a grande expressão de uma sexualidade repressa na família. Na família sim, é. sim. E eu creio muito nessas acumulações de repressão psíquica. E foi por isso que eu me interessei também por psicologia e psicanálise a minha vida inteira. Virei psicanalista e outras coisas. Por causa do interesse nessa pirâmide porque o que aconteceu comigo foi intenso demais. Porra, no, é totalmente pelo, pelo, pelo contou, anômalo, porra, anormal. Com é um certeza. negócio que não se encontra por aí. É o que você falou, turma devia achar ser louco. E né? como é. é que você superou porra, essa é. coisa, de, de, dessa coisa de você ser mulherengo? Como um é que jejum você... é. oração. e oração. Foi com o pai o... dele ensinar e pra E você ele. não casou, não teve filho? Casei, é. eu tive quatro, fi... cinco filhos, um faleceu é, bem pequeno... Um outro só viveu um dia de vida. Eu criei quatro. Porque um dos meus filhos é adotivo. Uhum. E eu estava numa situação muito difícil, eu soube da existência. E fui lá e a resgatei para mim. E ela é minha caçula, é minha linda. Ainda agora mesmo eu estava falando com ela, ela, ela é minha doçura. E aí a minha mulher me deu mais três outros filhos. E eu adotei os três filhos da minha mulher. Então, um dos meus filhos morreu aos 22 anos, partiu para Jesus, o Lucas, que era um outro quindim meu, sim um garotão alto, bonito, se dava muito bem com as meninas, era uma figura. E, e parecido comigo em várias coisas, hum. graças a Deus, não em tudo. Sim. Graças a Deus. E... <risos> E aí eu ganhei os três da minha mulher, ele partiu, eram sete, hoje são seis. E quando eu mudei para Brasília, eu fui adotado por uma menina de Brasília que tinha problemas com o pai, problemas de uma ordem que nem vale a pena mencionar, de tão uhum. íntima que é, problemas de várias naturezas, Sim. e aí ela eu comecei a atendê-la psicanaliticamente falando, depois de um tempo, ela começou a dizer, olha, eu acho que nosso, nossa história psicanalítica acabou, eu fiz uma transferência brutal de filiação para você, só consigo te ver como pai, e eu queria saber se você podia me adotar. Eu falei, olha, deixa eu te apresentar, minha mulher, minha família toda, e não vai acontecer instantaneamente. Mas você se sinta em casa. Hoje em dia, já tem 10 anos, ela é membro da família. Ela viaja com a gente, ela faz tudo com a gente. Quantos anos ela tem, Caio? Ela tem 47. Você adotou uma pessoa de 37 meu, anos? Meu filho mais velho tem 46. Caramba. Pô, é difícil adotar alguém com é, 37. Eu nunca vi isso. É, mas Realmente é... Você é uma pessoa muito diferente. Eu tenho um coração que tem útero. Você sabe qual foi o meu primeiro desejo na vida? Não foi mulher, foi filho. Quando eu tinha sete anos de idade, meu pai fez uma casinha de madeira para mim e para minha outra irmã, a Sueli, uhum. mais nova. Ele fez a casinha bonitinha, dois quartos, uma sala, e tal. toda arrumadinha, pintou no fundo do nosso terreno... Aí me chamou, porque ele tinha um vínculo muito especial comigo, falou, está vendo essa casa? É sua. Entre aí, ame uma mulher e tenha muitos filhos, porque você vai ser um pai muito feliz. Se você aprender a ser pai com a alegria com a qual sou pai, porque não tem nada que me dê mais alegria do que você, do que a sua irmã, do que o seu irmão. Éramos três naquele tempo. Uhum. E você, minha grande alegria, e eu queria que você provasse essa alegria, eu falei, eu quero a tua alegria para mim, de paternidade, papai. É o que você falou, foi o primeiro desejo. Foi o primeiro de desejo. Mas... Daquele tempo em diante, eu até considerava nunca casar, uhum. mas não ter filhos. Jamais. Jamais. Tanto é que eu me divorciei há quase 30 anos atrás E os e quatro filhos que nós tivemos <risos> Ficaram feliz. comigo Entendi Ficaram comigo A própria mãe deles, sabe? a minha amiga, ela ia lá para casa Ou levava eles para um passeio aqui ali Mas eles foram todos morar comigo Entendi e Porque era natural eu... O meu coração tem útero E sabe qual foi a primeira pessoa que eu criei? Hum. Foi depois de convertido, com 19 para 20 anos de idade Eu adotei um garoto de 14 anos que os pais não queriam Porque fumava maconha demais, tomava muita bola, fazia não sei o que Eu cheguei no Rio, comecei a pregar nos num lugares, numa casa que lotou No Meier, apareceu esse casalzinho com esse garoto e aí, eles chegaram para mim e disseram: a gente não dá Pô, e você conta desse é novo, hein? É? 20 anos, é, Recém-casado. Você... Nós não damos conta desse menino. Você já viveu muita coisa. Uhum. Você não quer levar ele com você para Manaus? Um Caramba. garoto bonitinho, sabe? Bonitinho, garotinho. 14 anos. Eu falei: esse moleque aqui é moleza. Aí eu falei: você né? quer ir comigo? Ele falou: eu quero. Rapaz, levei, ele ficou comigo um ano e meio, voltou de lá estudando, trabalhando. Outra pessoa. Outra criatura, feliz da vida. Aí casou cedo também, com 20 anos ele casou. Com 22 ele me trouxe a minha primeira neta. Falou, olha, esse aqui é o meu pai, falou para a mulher dele. E essa aqui é a tua primeira neta. Depois eu peguei o filho de um general... De 19 anos. Caramba, Caio. É, que o pai não queria, doidão, cheio de doença, de tanto tomar ácido, pirado, ninguém queria o cara. Levei para minha casa, morou comigo dois anos, limpei o sujeito, o evangelho entrou nele, aí o pai recebeu de volta, o mandei, botei no avião, ele voltou para a casa do pai, no Rio de Janeiro. E nunca parei de fazer isso. Quando os meus filhos nasceram, o Ciro Davi eles já estavam acostumados com o fato de que o pai deles adotava e depois que as pessoas melhoravam, eu devolvia para a vida. Uh, fiz isso com muita gente. Eu não iniciei uma era, uhum. uh, quando os três filhos da minha mulher vieram para mim. Então, hoje, o mais velho, a mais velha tem 47, o meu filho que eu gerei, mais velho, tem 46, Aí vem dois de 45, vem um de 38 e a caçulinha de 37. E o que faleceu estaria com 41. Aliás, tem uma menina de 42, muito linda, uma advogada. Eu tenho umas filhas lindíssimas, que Deus me deu bom. maravilhosas. E seis netos. Sendo que a minha neta mais velha já tem 22, vai fazer 23 anos daqui a uns meses. Já está é. se formando já, na universidade, é uma moça. Que legal. Já está até casada, só não está oficializado o casamento. Uh -huh. Então, a vida começou cedo demais e eu estou muito feliz, porque eu não estou ainda coroca, <risos> Eu é, sei como é que é, é. Velhão. caduca, né, que eles não é que a gente fala? Não estou, não estou. Você está com a plenitude ainda da... da...